Olá, tudo bom? Meu nome é Janaína Reis, professora de Química. A maioria dos alunos enfrenta uma grande dificuldade em aprender Química. Percebendo isso, eu vou revelar para você uma técnica muito eficaz que você pode usar agora mesmo e ter grandes resultados na hora de estudar Química. Se você quer saber qual é essa técnica, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te falar como você pode aprender Química mais rápido. domínio da química, é possível misturar duas ou mais substâncias em tais proporções que o simples fato de misturá-las dão a cada uma delas uma grande quantidade de energia que sozinhas elas não possuem. É igualmente possível misturar certas substâncias químicas em proporções tais que todas as substâncias da combinação vêm assumir uma natureza inteiramente diversa, como no caso do H2O, que é uma mistura de duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio, produzindo a água. Não é a química o único campo onde uma combinação de várias substâncias pode ser feita de tal modo que cada uma assume um valor maior e o resultado é um produto inteiramente diferente em natureza dos seus componentes. E por que eu estou te falando tudo isso? O fato é que nos seus estudos você pode aplicar a mesma combinação dos elementos químicos, ou seja, passar a estudar com as pessoas que têm os mesmos interesses que você, multiplicando os resultados onde a aprendizagem será acelerada, chegando ao objetivo principal. Quer dizer, passe a estudar em grupo, porque às vezes o que você não entendeu, o seu colega pode te explicar de uma maneira que você entenda e vice-versa. Vocês podem trocar conhecimento, chegando a um consenso comum e um objetivo que todo mundo tem, que é o quê? Aprender química. Bom, se você possui amigos que têm dificuldade em química, marque ele nos comentários para que eles possam tirar grande proveito dos estudos em grupo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.